Olá pessoal, sejam bem-vindos a Malticon. Aqui é o Leo falo com vocês direto do Brasil e venho nessa palestra falar sobre uma coisa que é muito peculiar e muito comum para quem trabalha com marketing digital, quem trabalha com coleta de dados e qualificação de dados, que é como saber se os dados que você está recebendo são válidos ou não, certo? É, no caso aqui, especificamente nessa palestra, a gente vai falar um pouquinho sobre como validar se um número de telefone informado pelo seu contato, pelo seu lead, é um número de WhatsApp ou não. Você consegue fazer essa classificação. A gente vai ter duas maneiras de fazer essa classificação. A gente vai fazer isso é, no front-end, tá? direto ali na, na, na seleção do formulário, quando a pessoa preenche, você já vai validar se é um número de WhatsApp ou não e aceitar se você quer ou não receber aquele número. E depois a gente vai fazer uma validação no back-end Que é o que? Pegar os dados que você já tem no Mautic é, Colocar eles numa campanha, rodar essa campanha E essa campanha retornar para a gente depois é, A resposta se esses dados que você enviou, esse telefone São ou não pertencentes a uma, uma, uma conta de WhatsApp Ok? Vamos lá, vamos aqui na máquina aqui que eu vou mostrar para vocês O que, que a gente pode fazer com esse recurso tá? Em primeiro lugar, estou aqui com uma lista aqui no Mautic é, eu tenho 270 contatos aproximadamente, só que você vê aqui que alguns deles têm telefone, outros não tem, outros estão vazios, né? E o restante da lista segue assim. Se eu quiser resolver isso na hora de captura, para não acontecer, por exemplo, de virem leads sem o telefone, eu posso aplicar isso direto no meu, no meu formulário de entrada. Mas antes de a gente ver o método de fazer isso, deixa eu te explicar como é que isso acontece, tá? Existe uma empresa, essa chamada WS App, é uma empresa brasileira que ela fornece algumas soluções é, para conexão com o WhatsApp. Tá? Ela é semelhante ao que você existe no mercado, é, com várias oportunidades que você encontra, mas ela tem uma, uma, uma API, uma ferramenta, que ela é quase que única. Eu não encontrei em outro lugar ainda. É, você vem em APIs aqui e ele te oferece aqui ó, essa ferramenta chamada Is WhatsApp Valid. Se você aperta aqui para testar, você vai ver que é uma requisição em GET. Né? aonde a, você manda aqui o número do, do telefone e ele retorna para a gente algumas informações. Primeiro ele retorna aqui, né? Se, ok, veio a resposta, o resultado é 1, quando é 1 é porque ele, o resultado foi válido, e ele retorna aqui o telefone e um status. Qual é o status? O status S corresponde a, vamos colocar aqui, ó, igual a válido. Tá? O I, no caso seria inválido, e o P, é que ele ainda está processando. Vamos testar, colocar alguns outros números aqui, por exemplo. Ó. Colocar aqui um, alguns zeros. Ah, no caso aqui, o número, como eu coloquei um número não completo, ele me dá um retorno 9, erro de parâmetro. Ou seja, eu tenho que completar aqui com a quantidade de números exato. Nesse caso aqui agora, está vendo? Como eu mandei um número novo, ele retornou um status P. O P significa que está processando ainda. Se eu executar aqui de novo o GET, ele vai retornar aqui esse número sim, é um número do WhatsApp único que pareça com esse monte de zero, tá? Vamos pegar um outro aqui que talvez não seja, gente... ah, aqui, esse aqui deu inválido, tá vendo, retornou i. Então, sabendo que ele retorna sempre esses três estágios, status, quando a gente manda a requisição get, a gente tem que fazer isso através de um, algum tipo de linguagem, algum tipo de, de função que retorna isso pra gente. No meu caso aqui, como que eu uso isso aqui? Eu uso no front-end, esse aqui é um formulário de um, de, um, de um produto meu. E aqui no formulário eu tenho a opção da pessoa colocar o um nome, e-mail e telefone. Aqui no telefone, quando ela bota o telefone, ele chama esse load e vai lá na API verificar. Quando ele verifica, ó, ele retorna aqui e libera o botão. Né? Vamos tentar colocar esse número aqui para a gente ver. Ó, se a pessoa viesse aqui e tentasse entrar com esse número, o que, que aconteceria? Ele já retornou aqui para mim que o número é inválido. Ou seja, ó, se eu pedir para rodar aqui mais uma vez, ele está checando lá a API, por isso que demora, e retorna para mim aqui. Ó, você precisa entrar com WhatsApp válido. Ou seja, enquanto a pessoa não botou o um número válido no formulário, ele vai ter que retornar isso, ele vai ficar bloqueado, não vai conseguir submeter. Entendeu? Como que a gente vai fazer para a gente ver isso é, funcionando? Vou mostrar para vocês agora como é que esse JavaScript funciona. Já tem ele aberto aqui, é a mesma página, né, tá no Wordpress. Aí a gente criou esse JavaScript aqui, ó, o que, que ele faz? É, quando o documento, é, assim, quando a página é construída, ele já desabilita o botão e começa a monitorar aqui esse campo, que é o campo do WhatsApp aqui de baixo. É, ele verifica o que Quando chegar até 11 caracteres, ele vai é, ativar o gatilho. O gatilho faz o quê? Manda aquele número lá para o WS App, está vendo? o mesmo, mesmo URL de requisição lá. E fica aguardando o retorno. O retorno vai vir em formato de P. Se vier em formato de P, ele dá um sleep, ele para um pouquinho e manda de novo, porque é aquela fase que está processando. Se vier em formato de S, ele vai dar um sim, então ele vai liberar o botão. Mas se vier o retorno de status I, aí ele não vai liberar o botão. Ele vai bloquear e vai mandar aquela mensagem lá, vai ter um comando aqui para baixo aqui que ele exibe a mensagem de apoio, que é o seu número, não é um WhatsApp válido, eu preciso de um WhatsApp válido. Feito isso, ele vai executar, assim, sendo o S, né, ele executa todas as funções. Aqui ele dá uma, uma validação no resultado, porque se também é, não for requisição válida, ele vai é, falhar, né, então a mesma coisa vai continuar bloqueado e vai falar que o número está errado. Para não ter que explicar que o número tem, não tem caracteres, é só falar que tá errado, a pessoa sabe que tem que corrigir. Executa essas funções. Então, toda vez que alguém tenta submeter, ele vai reclamar disso aqui. Agora, se eu coloco um número válido, por exemplo, botar o meu aqui, ele vai aceitar o submeter, sem problema nenhum. Então, beleza. Isso seria no front-end. Como é que a gente faz isso agora se for no back-end? No back-end, a gente vai ter que usar algum recurso que vai enviar direto do Maltic, lá para o, essa estrutura de back-end, para ela retornar para a gente. O que, que eu fiz aqui? Ó? Eu criei uma aplicaçãozinha em Node. Deixa ela abrir aqui. Essa aplicaçãozinha aqui em Node vai vai fazer esse tratamento, tá? Eu vou deixar um QR Code aqui, QR Code e um link encurtado. Se você quer pegar esse flow aqui que eu que eu criei, eu tô compartilhando ele com você que está participando aqui da palestra para você fazer esse mesmo é, tratamento na hora que você quiser. Ou usa aqui o QR Code ou usa é, o link encurtado que vai estar tá aí também. Mas antes de eu te mostrar como é que ele funciona, vamos lá no Malte aqui um pouquinho, tá? No Malt, o que, que eu fiz? Eu criei aqui uma campanha, essa daqui, está desativada ainda, mas eu vou te mostrar o que a gente tem que fazer para ela funcionar, tá? No caso aqui eu peguei um segmento onde tem todos os meus contatos e criei aqui um webhook. O que, que eu estou fazendo com esse webhook? Esse endpoint aqui é aquele lá do node, do node-head que eu coloquei lá, e eu vou mandar para ele aqui ó, um e-mail e um mobile. Aqui no caso eu vou usar o token, né? Para poder ser a variável que ele vai trocar para cada lead. E no caso aqui específico também, no Brasil você vai ter que usar o código do país. Eu não sei se todos os países estão disponíveis lá no WSF. É, se você é de algum país que não esteja disponível, entre em contato com o pessoal do WSF, solicita ali o, o, a ação, e é, eu vou te falar depois no final o que, que você precisa mais para isso funcionar. É, na parte gratuita, ela tem algumas limitações. Mas a gente vai falar sobre isso depois. O que importa aqui é, é o seguinte. ó Fiz isso aqui e atualizei para ele executar. Vou aplicar aqui a minha campanha. Vou fechar. Vou ativar ela, né, no caso. Ele já está pegando todos os meus segmentos. E já vou colocá-la para rodar. Assim que a Chrome rodar agora, ele vai começar a executar. Aqui, agora, o que, que acontece? Ó, isso aqui é um, é um endpoint em GET que ele vai receber uma requisição, né? vai recortar o e-mail da requisição, vai para o Maltic aqui, ó, é, no meu Maltic aqui, eu entrei com Bias que é e eu mando ele, ele fazer um search do payload do e-mail, quer dizer, vai pegar o e-mail aqui no payload e vai fazer um search para poder retornar o ID do usuário. Ah, mas por que, que eu não mando o ID de uma vez? Porque se, se você mandar só o ID, você tem que necessariamente sair de dentro do Maltic para saber qual é esse ID. Se você usa só o e-mail, você consegue mandar, por exemplo, um, uma, uma outra ferramenta externa. Você faz o mesmo get do e-mail e telefone, ele valida e joga dentro do Maltic, entendeu? No caso, aí eu pego o id, converto aqui no string, faço um recorte dela, jogo ela no objeto aqui em JSON e monta um template. Nesse template, o que, que eu vou fazer? Eu vou montar... Ah, não, desculpa. Esse template aqui é onde eu recorto o mobile. Está vendo aqui? Ó, eu pego o mobile dentro do outro objeto. É, e vou jogar aqui na mesma requisição, lembra daquela requisição aqui do WSF, que é desse jeito aqui? Eu venho aqui no Node e faço a mesma requisição, tá vendo? Ele vai executar aqui. O payload o fone ele vai usar aqui e a chave. A chave no caso é, tem a ver com a coisa da permissão. Se você não tem uma conta no WSF, você pode fazer até 100 consultas por hora. Se você tiver uma conta, você entra com a sua chave e ele vai liberar essas consultas de forma é, ilimitada, ok? Fez isso, ele vai retornar depois um, uma query string lá, que você vai validar aqui também, ó. Ah, inclusive a campanha começou a rodar aqui agora, do lado. Já está executando, depois a gente vai fazer uma análise aqui. Você vê que ó, cada, cada pontinha azul desse aqui, são as requisições acontecendo, Aí aqui ele retorna. Retornando o valor, ele vai retornar primeiro se o código lá do, do, do resultado aqui, ó, que é o resultado, é 1 ou 9. Se for 9, é inválido, como se falou, deu erro. Se for 1, ele segue. Então, se for 1, ele vai vir para cá, validar o status. Se for 9, ele vai dar retornar lá para o Maltic uma tag como mobile erro. Okay? Se for código 1, então quer dizer que está válido, ele vai validar o status. Então o status, se for status S, ele vai passar pelo caminho de cima aqui e vai aplicar essa tag WAIS. Se for o código o status I, ele vai passar por aqui e vai validar essa tag WANO. Se o código for se o, está, assim, o código for positivo, for 1, e o, o retorno for 1, e o status for P, quer dizer, que está rodando ainda, ele vai dar um delay aqui de 5 segundos e vai passar de novo aqui para o wSF para validar de novo o número. Lembra que aquela hora que a gente tentou deu P, ele passou de novo. Feito isso, ele vai chegar em todos esses, é, todas essas requisições aqui do Mautic, que ele já entra com o payload no formato patch e faz a aquisição da, da, da tag. É, restrições em cima dessa API. É, você pode consultar quantas vezes você quiser, porém quando você passa do limite na conta gratuita, ele vai retornar uma mensagem de erro que a sua conta não tem mais limite para consultar. Você espera uma hora consulta mais. Você pode consultar, para quem for fazer em vez de usar esse flow do Node, quiser criar uma própria aplicação para consultar, você pode mandar uma uma um array aqui, ó, de até 10 números, tá vendo? Manda 10 números no mesmo tempo que ele vai retornar depois um um JSON com vários objetos separados. Essas 10, se você mandar junto, corresponde a uma requisição só, entendeu? Então, esse limite gratuito acaba sendo ampliado para 10. Então é isso aí, pessoal. Aqui é o Loboote. me despedindo de vocês, direto da Malticon no Brasil. Até a próxima palestra e tchau!